Uim, meu Deus do céu, mano! Cara, que Fala. bala que você deu, ali, Zuma Que bala hein, nesse aí, hein? Xinga, Zuma, xinga, xinga? Acho que é isso, assim, Ele vai vender munição? Ele vai vender munição? o Só. que eu souling com ele preso, do cara filho. Essa é aí. Ele vai vender munição? Vai, vai vender Você tá falando de mim, mano? Tá da puta. Você tá falando de Fala mim, Xavier? Tá dando um bagulho, mano. Porra. Que é boa, Xavier? Tá morto, porra. Tá sendo partilhando um bagulho, mano. Dá para tá ver de longe? O que que você tá falando? Vai aí, Porra, pô, você, pô, você vai dar puto, vai tu mesmo. tá falando de mim? Me xingando tá de língua presa? Mano, eu tô fazendo um live vai, aqui, eu quero vai, fazer vai, conteúdo, cara Você vai, perdeu não, porque tá você bom, é tá bom, ruim, horrível, tá tá horrível tá lixo tá Você bom, é horrível sim, sim, e perdeu sim, sim. o bagulho porque você, você é horrível sim, é sim, e sim, tá quer me xingar, cara Tu acha que você tá certo ainda? Você quer me xingar de linguinha presa? Quem que é você, moleque? Quem que é você, moleque? Ah, vai se foder Vai lá, vai lá, vai lá Farmar munição mesmo, vai é, vai fazer F-Armas, é F-Munição